Olá, família SWA! Tudo, Tudo bem, bem com, vocês? com vocês? Eu sou a Sustena. Eu sou o Juninho E hoje trouxemos vocês até um dos parques que ficam no centro da cidade de Dublin, o Stephens Green Park. Park, é considerado um jardim histórico e fica localizado no centro da cidade de Dublin, bem pertinho da Garton Street, uma mistura perfeita entre a calmaria e a agitação da cidade. A região foi um pântano até o ano de 1663. Já no ano seguinte, em 1664, a área foi cercada e teve a sua vizinhança loteada pelo alto potencial financeiro da época. O antigo parque era utilizado como um resort pelas pessoas mais ricas da cidade. Já a paisagem atual foi projetada por William Shepard e o parque oficialmente aberto ao público dia 27 de julho de 1880. Ao longo do passeio é possível visitar monumentos e esculturas da história irlandesa, além de haver diversos tóteis que explicam fatos históricos que acontecem na região. Esse parque é ideal para todos os tipos de pessoas. Aqui também é possível encontrar uma área infantil e um jardim para deficientes visuais. O espaço tem 9 hectares e tem um layout vitoriano desde a sua inauguração. A diversidade de arbustos e árvores dão um ar charmoso ao parque durante cada estação do ano. É sério, a cada nova temporada o parque surpreende e até aparece um cenário de contos de fadas. da área, você pode explorar os 3,5 km de caminhos acessíveis e durante o verão também é possível assistir concertos gratuitos. Além disso, você encontrará as esculturas de Henry Moore, James Joyce, Arthur Guinness e muitos outros monumentos que são marcos para o país. O que você acha desse passeio? Eu mesmo adorei, eu sempre ando pelo parque quando tenho a oportunidade de vir aqui para a região. E se você quer ter essa mesma experiência, que tal seguir a SWA International no Instagram e iniciar seu planejamento? Isso mesmo, já aproveita e manda uma mensagem pra gente que a gente está te esperando. E ah, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele amigo seu que precisa dessa dica maravilhosa. Até, Até mais! mais.